A própria maneira como o escritório também mostrava seus, seus, o exemplo de intervenções que faziam em outras cidades e, de certa forma, combinavam de uma maneira é, descuidada uma intervenção que eles fizeram em Nova York, na Europa e em São Paulo, como se esses contexto fossem por serem megacidades cidades metrópoles, cidades grandes, como se os contextos sociais fossem iguais, é, o que me incomoda não é o fato deles serem estrangeiros, mas o fato deles se, se colocarem de uma maneira genérica que, e de forma paradoxal se fixar nas particularidades do, do local. Então Estrangeiros vieram é, entender, a particular dos lados locais, para dar como resposta soluções genéricas internacionais.